O tempo é um dos fatores mais importantes quando falamos em agricultura e a gente sabe como produtor rural precisa estar preparado para os dias de sol e também para os dias de chuva. E hoje eu recebo o Gabriel Rodrigues, meteorologista do AgroLink, que vai nos falar as previsões para o mês de maio. Oi, Gabriel, seja bem-vindo. Conta para gente como o agricultor brasileiro deve se preparar para este mês. Olá, Aline, tudo bem com você? Tudo bem. É, então, Antes da gente começar a falar aí da previsão de fato para o mês de maio, vamos recapitular um pouco e trazer o cenário que a gente está vindo, né? o que aconteceu no mês de abril. Então, o mês de abril, ele teve temperaturas mínimas acima da média e as máximas abaixo da média. Ou seja, isso é um sinal de uma maior quantidade de dias com chuvas, principalmente em setores do centro-oeste, sul e sudeste. O contrário é visto em áreas da Bahia, e Rio Grande do Sul, onde as onde tanto as temperaturas mínimas quanto as temperaturas máximas ficaram acima da média. Esse cenário trouxe alguns problemas pontuais, principalmente em relação ao avanço da colheita da soja, como uma consequência das chuvas mais excessivas e a possível diminuição dos rendimentos em função da estiagem. Essa resposta ela é vista nas temperaturas, essa resposta vista nas temperaturas é um sinal do comportamento das chuvas, né? Que no mês de abril teve chuvas abaixo da média no Rio Grande do Sul e no centro-norte do território nacional. Áreas da faixa central até o sul da região norte teve alguns pontuais acima da média. Agora, é, o que, que é esperado historicamente para o mês de maio, né? Então, agora, a partir do mês de maio, a gente passa a ter maiores cont cont contrastes é, nas temperaturas, né? O amanhecer geralmente ele é mais ameno, mas o período da tarde é bem quente. Isso é mais pronunciado, né? é mais evidente nas áreas do Brasil Central. Esse comportamento é correlacionado também com as chuvas. E nessa área do Brasil Central, temos o fim do período chuvoso como setores que receb... com setores que recebem menos do que 25 milímetros no mês, é, de acordo com a média histórica. Né? Isso é observado em Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia e Piauí. Na região sul, leste do nordeste e na faixa norte do território nacional, recebe em média entre os 150 e 300 milímetros, né? E os maiores acumulados, eles ficam concentrados na faixa norte do país. Então, esse cenário é o que comumente acontece no mês de maio, né? E agora, em termos das condições das lavouras, né? Então, até a última semana de abril... As condições hídricas nas lavouras estavam satisfatórias, né? com exceção da Bahia, onde as lavouras nos estádios iniciais estavam enfrentando o um período mais seco. né? Além desse período mais seco, as temperaturas um pouco mais elevadas, já trazendo alguma restrição no desenvolvimento por conta da falta de chuvas, principalmente no milho e no feijão. É, a soja também caminha para a finalização das operações de colheita e o trigo vem sendo favorecido com o um clima propício para o estabelecimento e desenvolvimento dos primeiros estádios é, da cultura. Bom, agora, quais são as principais operações em campo nesse mês? A gente pode destacar aí o plantio do trigo e cevada, principalmente na região centro-sul, até no, no estado de Goiás, tem as operações de plantio dessas duas culturas. Já a colheita avança para o término, na verdade, né? está seguindo para a finalização da soja, do milho, do sorgo e do arroz. E em campo, o que a gente tem em campo? É o girassol, o algodão e o milho safrinha, né? Além de, de, das culturas perenes, que são o, o, o arroz, que são o café e a cana-de-açúcar, né? Bom, as chuvas de maio é, mexem muito com as condições do plantio do trigo e cevada, e as principais regiões produtoras ficam justamente aí no centro-sul, sendo que o trigo avança até as áreas do norte de Goiás e a cevada mais concentrada no Paraná e Rio Grande do Sul. Então, Aline, o que, que as projeções estão indicando para este mês de maio de 2023? O que, que o produtor rural pode esperar? Vamos começar falando das temperaturas. né? Então, a gente vai ter temperaturas muito acima da média e acima da média em praticamente todo o país. Alerta vai para a região central de Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Tocantins, Bahia e Minas Gerais. Nesse entorno do estado de Goiás, as temperaturas podem ficar até 4 graus acima da média. A região tem como característica pouca chuva no mês de maio, como a gente falou aí no que é esperado historicamente, e isso pode trazer, essa combinação de pouca chuva e temperaturas mais elevadas, pode trazer uma perda acentuada de umidade do solo e das plantas. Então pode impactar o estabelecimento do trigo no Goiás. E pode reduzir os rendimentos do milho e do algodão que estão em campo. Agora, essa condição de aumento na perda de umidade do solo também será observada nas demais regiões do país, mas com uma severidade menor do que o esperado para o estado de Goiás. Bom, e de maneira geral, agora falando em relação às chuvas, elas ficam dentro da média na maioria dos setores produtivos do país. Atenção para o Nordeste para o noroeste do Paraná e Mato Grosso do Sul, onde os volumes podem ficar levemente abaixo do que seria esperado para o mês. E chuva dentro da média e temperaturas elevadas na parcela central do país é esse cenário preocupante, justamente porque maio é um período mais seco e a combinação da pouca chuva e a temperatura elevada traz aquela perda de umidade. Agora, na região norte, o destaque agroclimático vai para o estado de Rondônia, onde a previsão é de chuvas acima da média e temperaturas também acima da média, que pode favorecer o surgimento de algumas doenças fúngicas no café. Na faixa norte, desde o Amapá até o Rio Grande do Norte, a tendência é de uma redução nas chuvas, com enfraquecimento dos corredores de umidade. Isso pode ser um sinal dos primeiros efeitos do El Ninho, é muito precoce dizer isso ainda, mas é um comportamento que a gente pode esperar em períodos de El Ninho. e essa diminuição na, na, nos corredores, essa diminuição na atividade dos corredores de umidade ali da faixa norte do Brasil. Bom, agora fazendo um panorama geral aqui da nossa conversa, Aline, é, o produtor rural ele deve ficar atento às lavouras que estão em campo, como o milho e o algodão, que pode enfrentar uma limitação no potencial produtivo por, por conta do forte calor e a pouca chuva neste mês de maio, e acompanhar de perto o estabelecimento do trigo e da cevada. Mesmo que as chuvas estão sendo previstas dentro da média, temos um bom suprimento de umidade no solo nesta primeira semana do mês, mas a gente tem que acompanhar isso nas próximas semanas. Além disso, é fazer um monitoramento mais cuidadoso com o café em Rondônia. E claro, Aline, para quem quiser saber mais informações e ficar sempre ligado no que está tá acontecendo no clima, acompanhar a gente aqui, as nossas análises em agrolink.com.br agrotempo. Obrigada, Gabriel, por muitas informações importantes que vão preparar o produtor rural que está em campo, em fase final de colheita ou início, e eu convido a todos vocês a acessar a AgroLink, nós temos previsões do tempo diárias com o Gabriel no comando. Obrigada.